Essa é a Daniela. Ela está no seu primeiro dia de trabalho na nossa cooperativa. Neste momento, está tentando cortar algumas embalagens de papelão para colocar as velas artesanais feitas pelo pessoal da comunidade. Mas parece que ela não está levando muito jeito para a coisa. As primeiras noções de embalagem de que se tem registro há cerca de 500 mil anos atrás eram constituídas de elementos encontrados na natureza, como chifres ocos, crânios de animais e grandes conchas e eram utilizadas principalmente para armazenar água e alimentos. A evolução das embalagens acompanha a evolução humana. Quando os homens deixam de ser nômades e estabelecem cavernas, eles começam a desenvolver manualmente embalagens feitas de peles de animais. Com o surgimento da escrita e o início da troca de mercadorias, os recipientes passam a ser de argila e fibras naturais, visando facilitar o transporte. Em 3000 a.C., os egípcios iniciam a confecção de garrafas de vidro a partir da moldagem areia para condicionar óleos, perfumes e cosméticos. Em 751 d.C., os árabes capturam fabricantes chineses e aprendem a produzir papel a partir de fibras de linho. Daí para frente, a técnica de produção do papel passou a ser difundida pela Europa e com o tempo revolucionou o mercado das embalagens. Atualmente, o ramo das embalagens é um amplo campo de trabalho. Concilia conhecimentos de design, marketing, engenharia e até de psicologia. Tudo isso, não só para atender as necessidades de armazenamento e transporte dos produtos, mas também para suprir os desejos subjetivos de um consumidor em potencial. É, Daniela, parece que o seu primeiro dia não está nada fácil. É mesmo, Sandra, a Júlia me ensinou direitinho, mas eu não estou conseguindo montar as embalagens de papelão. Então eu vou te passar umas noções que vão facilitar a sua vida. Elas têm a ver com polinômio é uma expressão matemática envolvendo variáveis. Para começar, a primeira coisa que a gente tem que saber é o tamanho do papelão. Ah, sim! Ele tem 60 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento. A base das nossas caixas é quadrada. Isso foi uma opção aqui do pessoal da cooperativa. Então, o primeiro passo é fazer uma marcação para dividir o papelão ao meio, formando dois quadrados de 60 centímetros por 60 centímetros. Isso mesmo! E sem recortar a outra metade do papelão, a gente vai trabalhar só com um dos quadrados que você marcou. Agora, você precisa medir a altura das velas. A altura de todas as velas que vamos embalar é de 10 centímetros. Então, 10 centímetros vai ser a altura de cada uma das laterais da caixa. O próximo passo é desenhar e recortar em cada canto deste quadrado de papelão um pequeno quadrado com 10 centímetros de lado. Ah, entendi. Então, tirando um quadradinho de cada canto, eu marco onde serão as dobras. Essa parte aqui vai ser a lateral da caixa. Para começar, pegue a régua e meça os perímetros desses dois quadrados para a gente comparar. O perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então, o perímetro desse quadrado que não foi recortado é 60 mais 60 mais 60 mais 60, que dá 240 centímetros. Agora, no outro quadrado, os lados maiores medem 40 centímetros, e os menores, 10 centímetros. Isso vai dar... 240 centímetros também. Isso mesmo. Por mais que a gente tire partes da figura inicial, o perímetro não muda. Mas será que isso acontece com a área também? Boa pergunta. Que tal conferir isso você mesma? Vamos ver. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, no caso do quadrado sem recortes, a área vai ser 60 vezes 60, que dá 3.600 centímetros quadrados. Já a área do quadrado recortado é a mesma do quadrado sem recorte, menos a área de cada quadradinho que eu tirei. A área de cada quadradinho é 10 vezes 10, que dá 100 centímetros quadrados. Como foram 4 quadradinhos, a soma será 400 Agora é só diminuir 400 de 3.600, que vai dar 3.200 centímetros quadrados. Quer dizer que o perímetro continua o mesmo, mas a área diminui. Daniela, e o volume? Você deve estar lembrada que além do perímetro e da área da figura, existe o volume. Eu sei. O volume dessa caixa é dado pela área da base vezes a altura. No nosso caso, quando eu dobro as abas do papelão para formar a caixa, a base fica sendo um quadrado de 40 por 40. E sua área vale 1.600 centímetros quadrados. Então, o volume será 1.600 vezes 10 centímetros, que é a altura da lateral da caixa. Isso dá 16.000 centímetros cúbicos. Isso mesmo! Então, agora, eu quero que você calcule o volume para qualquer caixa que for feita com esse tamanho de papelão. Veja que a altura vai variar dependendo do objeto que a gente for colocar dentro da caixa. Hum, isso é mais complicado. Como que eu faço? O que muda é que você vai fazer um cálculo com um valor desconhecido, que vamos chamar de x. Ah, já entendi. O lado do quadradinho que eu vou recortar em cada canto do papelão fica valendo x. Quer dizer, a altura da caixa vale x. Isso significa que o lado da base da caixa vai ser 60 menos x, menos x, que é a mesma coisa que 60 menos 2x. Sabendo o valor do lado, podemos calcular a área da base, que vai ser 60 menos 2x vezes 60 menos 2x, que é o mesmo que 60 menos 2x ao quadrado. Lembrando que o volume é a área da base vezes a altura, e a altura da caixa é x, então o volume vai ser x vezes 60 menos 2x ao quadrado. Este é o polinômio que representa o volume de qualquer caixa que a gente pode fazer usando esse papelão. Agora, para entender como o volume da caixa varia de acordo com o valor de x, basta ir dando diferentes valores para x e comparando os resultados. Primeiro eu vou fazer x igual a 1. O resultado é 3.364. Agora, x igual a 2. E a gente tem 6.272. E agora, para terminar, x igual a 29. O que dá 116. Pronto. Acabou? Por que você parou em x valendo 29? Porque quando x vale 30, olha o que acontece. Toda multiplicação vale zero. Muito bem, Daniela. Você está me surpreendendo. Agora, com os valores que você encontrou, dá para a gente construir um gráfico e entender como o volume se comporta com os diferentes valores de x. Aqui a gente consegue ver que o volume da caixa é maior quando o X vale em torno de 10. E que para X muito pequeno ou muito grande, o volume diminui bastante. Ou seja, não compensa fazer caixas com muita altura ou com uma altura muito reduzida. Bom, tô vendo que você já entendeu tudo muito bem. Então, mãos à obra que ainda tem muito serviço. Valeu, Sandra. E pode deixar que eu vou fazer tudo direitinho. Tchau. Tchau.